Já surfou nessa praia do True Surf chamada Trestles? Se você quer aprender como surfar em Trestles, então você veio no lugar certo. Hoje eu irei compartilhar com vocês todo o potencial dessa onda, dessa praia do True Surf, localizada na Califórnia chamada Trestles. Fala galera True Surf, aqui é o Andrew L.A. Hoje eu vou mostrar para vocês essa praia do True Surf chamada Castle. E ainda vou ter a oportunidade de detalhar uma das minhas manobras favoritas. E se você está chegando hoje aqui no canal, então se inscreva que é para motivar a gente a fazer mais vídeos. Então vamos lá família, assistam até o final, que é para vocês aprenderem essa manobra, que é uma das minhas favoritas. Hoje estamos em Trestles, essa onda é bem divertida, diga-se de passagem, que é o palco das finais da WSL em minha opinião, não acho que Trestle rola onda de bom tamanho o tempo todo mas quando o swell chega, com certeza é uma praia onde você pode treinar manobras de alta performance tubos, batidas fortes, aéreos, laybacks e 360 são alguns dos exemplos Vejam aí mais um Layback. Manobra Combo Layback com 360. Essa aqui é uma das minhas manobras favoritas que eu gosto de treinar em trestles. Outra vez. Leve o surfista na frente da onda e comece a executar o Layback. Assim que o surfista começa a descer para a base da onda, eu volto com 360 rápido. Ah, e quase esqueci de falar, em Trestle também temos a esquerda, onde o Medina foi campeão mundial. Mas o Filipim também ganhou indo para a direita. Mas isso é uma outra história. Então é isso galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Comentários e sugestões são sempre bem-vindas. Aloha e vamos para o surf!